O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu ao Espírito Santo. Natal, data em que toda a humanidade se reúne para a comemoração da chegada de Jesus. E nessa oportunidade, Fagner, proprietário da Oficina Brasília, Fulinaria e Pintura e Martelinho de Ouro, juntamente com toda a sua equipe, vem desejar aos seus clientes e amigos, um Natal cheio de luz, de paz e de energias positivas. Esperamos contar com vocês em 2022, para que juntos possamos trazer melhorias para toda a humanidade. Feliz Natal e prosperidade para 2022.